Ok, ok. F9 em 3, 2, 1 e. Oi! É, então. Eu primeiramente queria agradecer a todo mundo que tá dando feedback nos últimos vídeos e com o feedback tá voltando no meu canal finalmente. Também então, queria agradecer o Yu. Yu, se você estiver vendo isso, muito Yu. obrigado. Sem o entro da Perfeito. Basicamente, como eu vi que vocês gostaram bastante dos vídeos de textura, principalmente de Bedwars, eu decidi fazer uma, um especial, que é basicamente um vídeo de textura pra FPS. <risos> Ô cachorro, eu tô sinceramente cansado de ver um monte de textura que fala que aumenta 3 bilhões de FPS e você abre os arquivos da textura e só não tem nada de 3 milhões de FPS. Basicamente, primeira textura The Legend 27 Eu lembro que essa textura era pra ter aparecido No meu vídeo de Top 5 texturas pra Bad Wars Visto que é uma textura que eu já usei muito Também aumenta bastante a FPS. eu posso dizer isso por mim mesmo. Cara, faz muito tempo que eu não jogo Bad Wars, velho Principalmente no Hypixel Mano, é uma, sabe, uma nostalgiazinha Tá, ah, não precisava ter rushado esse cara Muito menos ter comido aquela maçã Enfim, gente também eu acho que eu vou colocar da ZEDIT então... Ah, velho, eu comprei isso aqui de novo E o cursor é um cursor do Black Viper, tá? Antes que vocês me perguntem Coloquei só pra, só pra jogar PvP ter com sopa, essas coisas Talvez até ligue as partículas Não façam isso, crianças, mas gravando até aqui, tanto faz E fica bom pro vídeo Esse cara, por exemplo, vai me chamar de hack Eu só tô esperando ele renascer Venha, venha, venha X1, tá bom e tô de muito longe. Ah, enfim, eu hitei de mais longe ainda. Então, é, acho melhor eu me colocar no meu lugar. É, cara, acho que você vai ser expulso desse jogo já, já. Cara, por que que nos meus vídeos agora eu tô tendo muita habilidade? Pra quem não sabe, se você mandar GFC, é automaticamente ser mais ou menos desse mundo. GFC significa good fight, tá? Nossa, por que que eu fiquei quieto do nada? Nossa, eu dei que parar de concentrar. Eu tô gravando. Sinto muito esse ano, mas agora você não vai ter mais uma cama. Enfim, Defaltona, do Spectro Player, aquele carinha mesmo. Que por mim. Para o dos FF. Ah, nem ferrando. Vem. Ah, vem moleque. Esse cara tava, tava bem lagado. Isso dava pra perceber nitidamente. Podia ter levado a cama dele e ainda... Ah, ter matado ele, né? Mas não, tem que jogar errado. Porque né, eu sou da Zé que eu sou feito para ser burrinho. Que nem esse cara foi agora. Vai, só fala dos outros, né? Vai, pega aí sua espada de ferro, vai. Me estoura com essa sua espada de ferro. Ele não fez isso, né? Ele ainda mandou. Nossa, você é um mer... <risos> ah, velho. Nossa, que susto. viu um delay elemental. Gostaram? Rapaz, se... Oh, oh, oh, oh, Spe Tá, ah, é muito mais da hora o céu de noite Pelo amor de... Aí, ó Ai, ah, o 16x Nossa, eu lembro que essa textura é, é Não é não faz tanto tempo que lançou Mas também não é tão recente Eu lembro que eu usei muito Porque é, lembra a The Legend 27 Inclusive é uma textura até que bem bonita, na real Sinceramente Esse cara vai é me acusar de X, de certeza Ele é de desconectou Joga, amor Cara, sinceramente, acho que eu vou começar a jogar com partícula, hein? Com certeza não é pra deixar feedback. Vocês preferem que eu deixe a, as texturas que eu usei em vídeo da desk ou não? Isso é só uma pesquisa rápida mesmo. por eu vou deixar até uma enquete lá. Ah, nossa, esse é muito bonito. Me sinto muito bom, mesmo que eu não seja. Eu já usei muitas essas texturas que eu mostrei no vídeo, menos a defaultona. Beleza, agora eu tenho que quebrar a cama do oceano em teoria Não, mas o oceano já não tem cama, então é só Atrapalhar um V1 deles, provavelmente Agora tem que achar um de cada um, tá? O jogo tá muito quieto assim como eu, hein? Oi! Desculpa te interromper, mas você pode usar meu código do Kawaii Tá porra Eu não consigo ficar sem anunciar meu código do Kawaii Que brabo Mas eu devia ter ativado a armadilha, né? Agora que eu percebi que eu tinha... ainda tenho campo Isso, por causa disso se ele me viu usando as poções, ele pronto vai sair correndo agora. Não, ele tá vindo seco. Parece que ele quer, parece que ele quer. <risos> <risos> Enfim, último, porém não menos importante, Azai 16x, só que Legacy. Legacy porque eu decidi faz, refazer minha textura porque eu não tava satisfeito com ela. Eu decidi fazer essa textura porque eu simplesmente não tava feliz com muita coisa dela. Quando eu lancei ela no caso, acho que é por isso que eu até teve V2 na hora que eu postei a textura. Ah, esse cara tentou, hein? Dá pra se dizer isso. Inclusive, eu até apareci com essa textura em alguns vídeos, as versões iniciais dela. Ah, ele que tô. No caso, eu acho que o primeiro vídeo que eu usei essa textura era um vídeo de. Era o meu primeiro vídeo de Combotage. Foi o de. Óbvio, você gosta muito de no Minecraft. Acho que era isso o título. E se tornou o que tá hoje, né? Eu acho ela muito boa pra tudo hoje em dia. Tanto por ser só uma textura que eu realmente gostei muito. Inclusive, tem versão de espada redonda, tá? Se você realmente não gosta dessa espada, aparece que fica fora da tela. Vai vir mesmo? Vai ter audácia? Como? Ele tá estado? Até agora eu não entendi. Espera pra ele estar estado. Pô, agora realmente fiquei eu, hein? Perto que o cara estragou a gameplay. Agora eu não consigo parar de pensar nisso e pensar. Porra, tô jogando tão bem. E moleque me manda uma dessa. Coitado desse cara. Ele quitou porque eu já tava na ilha dele sem nem ter comprado nada. Sendo até posição de cliques, porque, porra, essa daí me, essa daí me abalou. Eu pensei, cara, eu tenho maior vontade de, de fazer uns reajustes na textura. Mas não faria muito sentido visto que eu já lancei ela, então. Tira, porque patos são, são muito legais, mano. Né? O que esse cara tentou fazer? Calma aí, então vem Então vem, amigão Vai vir mesmo? Cara, realmente não decidiu ir, ir pra, pra mim que velho sou burro desse jeito <risos> É, cara Sinto muito, mas Existem Existem um, uns que perdoam Mas eu não Ah, da hora Amo o Cara, foi metralhado de block hit não levou um cabelo Enfim, errou a mira muito feia Obrigado, Ju Por puxar com esse cara Eu não quero lutar contra ele o cara mandou uau Pô, moleque se liga, né Ficou um pouquinho ligado, pelo menos Eu achei que eu era desatento mas... Caramba GFG E é aqui onde eu deixo vocês Voando para os céus E também com a mesma frase do antigo vídeo Eu odeio comprar uma espada de iron Mas nesse caso foi necessário